Oi, meu nome é TGS, tenho 29 anos, estou há 4 anos tentando fazer trilha e não consigo deixar de ser roia. Desculpa a indiscrição, mas é que o tempo aqui embaixo para roia não ajuda e eu tinha que chamar sua atenção para você se inscrever no meu canal. Ninguém acha normal que eu, em 4 anos fazendo trilha, ainda continuo sendo roia, mas sabe o que mais me chama a atenção? É que trilha não tem nenhum segredo, eu fico falando por aí pra todo mundo que eu acelero, só caio e atolo direto não é falta de sorte e eu não aprendi a empinar nem também consegui correr nenhuma corrida até hoje comecei com 25 anos com uma DT com motor de 125 Quatro anos depois, continuo ainda sendo ruim. simples assim, sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas querem deixar de ser Roi, mas vão acabar saindo desse vídeo sem se inscrever no botão vermelho que vai aparecer no final desse vídeo. Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão vermelho, você vai fazer parte da família TGS e junto comigo vamos treinar para deixar de ser Roi. Os resultados eu garanto, pois estaremos juntos nessa. Não tem como ser profissional sem onde você ser e aprendiz. É com vocês. Faça parte da família TGS na trilha. Clique no botão vermelho.